Agora vai valer, vai. Vai é rapidinho assim, Filipe, que canta, vai, vai. Canta assim agora, agora vai. Melhor isso. Agora dança. Deixa agora você dança. Dança. Yeah. eu ver or... se é dança. Isso, ó. Tá limpando a um pouquinho dele. Eu não, a gente vai acabar de verdade não. lá fora, vai. Isso. Calma, Bernardo. Então, aproveita como a gente. Vai, bem de rápido, cruza os braços. Cruza o braço, assim. Não, não, bebê, faz a cara de raiva, só um assim. Isso, cruza o braço, mostra o braço cruzado enquanto você tava aí. Isso, usa peidar. Isso, outra vez, cara de raiva. Isso, tava ótimo essa. De novo, vai. Vai falar o telefone. tchau, Vai tira. Vira faz assim, como? Ok. Ok. Ok. Ok. É filme. Meu. Isso. Rock. Oh, ho, oh, de chove, é hey, rock, rock. ho, oh, oh. ho, Uma vez de galela, uma vez de show, show, Uma vez é rock, oh, ho, oh, oh. É rock, oh, ho, oh, oh. rock, rock é rock, ho. Oh. Dançando na música de galela,